Eu fazer uma questão de ordem saudando essa retirada. Todos os parlamentares sabem que desde o início do ano nós estamos numa mobilização intensa para essa retirada. Eu não atribuo... Deputado Massa, A retirada do passe livre ao governador do Distrito Federal. Vou fazer um pouco diferente. A retirada do passe livre eu não atribuo também ao bom senso. A retirada do passe livre eu atribuo à mobilização social que teve nessa casa. Foram atos muito fortes, inclusive na rodoviária do plano piloto. O movimento passe livre se organizou para isso. Estudantes de universidades particulares, escolas públicas, escolas particulares, universidades públicas se mobilizaram em torno da pauta do passe livre porque foi uma conquista histórica dos estudantes dessa cidade inclusive uma conquista que eu fiz parte, sendo estudante, lutando para que nós tivéssemos o passe livre hoje Seria uma grande derrota que debilitaria Brasil, muito essa casa a aprovação do passe livre Eu acredito que essa foi uma vitória política, a vitória do passe livre que não é uma vitória de acordos mas é uma vitória do movimento social organizado É uma vitória dos estudantes Essa é a vitória do passe livre E é com essa narrativa da vitória Que eu me agarro Que é a narrativa daqueles que conquistaram o passe livre estudantil E essa retirada é importante nesse caminho Muito obrigado, senhor Presidente